Hoje eu estou como deputado, mas eu vim do Bexiga, Bela Vista, São Paulo. Eu nasci naquele prédio, na rua e Andava, ali 245. E eu morei com a minha avó aqui também. Minha avó, dona Anitta, o seu Ricardo, que era meu avô, eles eram uma família tipicamente italiana do interior de São Paulo, porque eles vieram de Campinas. Né? O meu pai e o meu tio foram aprovados na Escola Politécnica da USP e aí o meu tio e o meu pai se formaram, meu tio virou ator Carlos Ara, na TV Tupi. E o meu pai começou a trabalhar de engenheiro, mas logo se envolveu na luta política. Era dirigente estudantil, depois passou a fazer a luta de resistência à ditadura militar. Então, na época que eu morei aqui, eu comecei morando no subsolo, né, num lugar bem apertadinho, depois o meu pai teve que sair do Brasil e a gente ficou morando aqui, eu, a minha mãe e a minha irmã, a Mônica, depois fomos para outros lugares, né?